Olá pessoal da Psicologia Nova, olá colegas, psicólogos, concurseiros também. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo contando um pouco para vocês da minha trajetória, do um concurso público até a minha aprovação com a ajuda da Psicologia Nova. Bom, o concurso que hoje né, eu tô trabalhando, né, o município é de Santa Vitória do Palmar, o concurso foi da Prefeitura. De, de Santa Vitória do Palmar. E a banca que eu consegui derrubar foi a Vassalha. Então, como eu fiz né, para conseguir né, é, vencer essa batalha? A ajuda do Psicologia Nova foi fundamental. Eu, como eu falei já no grupo né, do WhatsApp, eu não comprei curso, eu não investi né, dinheiro, não ajudei aí o pessoal a ganhar mais dinheiro porque eu não comprei curso, mas o pessoal da Psicologia Nova manteve sempre os, as suas redes, né, YouTube, os seus canais sempre atualizados de materiais gratuitos. E isso me ajudou muito, muito, muito. Total. Uh, a minha trajetória, então, nos concursos públicos. Uh, eu comecei no ano de 2019, que eu decidi que eu ia iniciar. Né, nessa vida de concurseira, porque realmente naquela época enxergar o mundo autônomo, né, ter que dar conta daquela demanda que nunca era certa era algo muito desafiador e me deixava de verdade com medo, né, por conta de não ter a estabilidade né, tão desejada, desejada por todos, eu até diria. Então foi isso que me fez decidir começar a estudar para concurso. Foram vários que eu fiz uh, dentro do, do meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Então, fiz concurso de prefeitura, comecei dessa forma. Uh, não consegui, fui reprovada né, em alguns municípios, como Arroio do Padre, Cerrito São José do Norte, mas também consegui aprovação em outros. Uh, Pinheiro Machado, uh, o do CRP do Rio Grande do Sul, né, da sétima região, que é a região de Pelotas então essas aprovações começaram a surgir até que eu uh, fiz esse concurso aqui Santa Vitória. Também no intuito né, de de ir tentando de uh, fazendo uma experiência né com relação aos concursos foi que a aprovação mais uh, otimista chegou que foi o sétimo lugar e isso então, levou um muito... certo tempo né minha minha nomeação saiu agora em abril de 2021 então, eu aguardei todo esse tempo, já sabendo, né, já tendo uma boa, uma boa ideia de que seria chamada assim, porque estava andando né, mais rápido do que eu imaginava essa nomeação, né, e os colegas começaram a assumir, e então eu fui chamada em 2021, agora há pouco, né, eu estou gravando esse vídeo agora no fim de maio. Então, a Psicologia Nova, uh, de forma geral, né, é um, uma plataforma, são professores, são pessoas realmente movidas é, para ajudar outras pessoas. A ideia de, de colocar material disponível, gratuito, não só material de vídeo né, gravado, mas também materiais uh, como modelo, por exemplo, de documentação é, que o psicólogo utiliza, é, atualizados, comentados. Isso ajuda muito, ajuda muito. Isso é uma fonte de esperança para quem está nesse mundo de concurso, que tem né, uma renda mais restrita, já que não está trabalhando, né, já que um, está te, tendo um olhar agora mais direcionado para o estudo. Então, a gente entende que tem que ter é, essa condição diferente para quem é desse mundo de concurso. Então, a Psicologia Nova entende esse cenário delicado. Então, proporciona material de qualidade e gratuito. Então, quem dirá os, os que são pagos, né? Isso eu ainda não pude experimentar. Mas quem sabe para os próximos. Então, como não desistir, né? É, é difícil, gente. É difícil. Só que a gente escolhe o difícil que a gente quer. É difícil permanecer do jeito que a gente está, né? Vivendo com a inconstância. Né, sem ter uma estabilidade, é difícil, é angustiante, mas é difícil também estudar, é difícil também ser reprovado, é difícil aguardar o concurso tão esperado, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde os prazos, né, onde as datas estão se movimentando muito, muito. Mas aí você escolhe o seu difícil. Essa é a verdade. Eu escolhi o meu difícil e agora estou vivendo né, o meu momento né, o tão sonhado falando aqui da minha sala, em um dos postos de saúde que eu atendo, em estratégia de saúde da família. E vale a pena, vale a pena, porque quando eu é aprovado, tudo passa. O estresse passa, a preocupação passa, e aí você vive realmente o seu sonho, o que é um prazer absurdo. Então, a minha mensagem também é essa, não me desiste. Se você tem alguém também que tá te apoiando, né, que tá também... Uh, concordando né, com esse novo momento que você escolheu passar, que é de permanecer estudando, né, de dedicar esse tempo para o teu futuro. É, entenda que essa pessoa também pode estar te ajudando nesse processo. Eu tive pessoas que me ajudaram nesse processo, familiares, pessoas especiais que me ajudaram. Isso foi importante. Mas não espere também que tenha essa pessoa, né, que tenham essas pessoas para te dizer que sim, vai, para te dar essa força. Ela tem que surgir de dentro de ti. É isso, gente, é isso. Não desiste. Se você tem essas pessoas que te apoiam, agradeça, agradeça e use isso como combustível, mas se você não tem, fortaleça, né, o seu eu e diga, né, no momento em que tudo passar, no momento que eu for aprovado, eu vou realmente sentir esse orgulho e essa satisfação, que é a gente ser nomeada num concurso público. Um grande abraço, um beijo, e eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, que é carolmendon, ou @pccarolmendon para para quem tiver alguma dúvida, quiser bater um papo sobre o concurso. Ah, esqueci de uma coisinha. É o seguinte, uma dica bem importante que eu utilizei para mim foi fazer provas da banca, né? da banca que você quer detonar. Eu acho que essa é uma dica valiosa que eu aprendi há um tempo atrás e eu coloquei em prática, ou seja, o teu, o teu adversário não é o teu colega, não é o outro concorrente. Né? O teu adversário é a banca. A partir do momento que tu coloca isso na cabeça, tu começa a tentar entender o comportamento daquela banca que você escolheu para detonar. Ou seja, quem faz as provas lá do outro lado são pessoas. E pessoas que têm gostos e que preferem cobrar certos uh, conteúdos. Por mais que o edital descreva os conteúdos né, que são necessários para que tu estudes, tente entender o comportamento dessa banca ao elaborar uma prova. Assim, você imprime essas provas e vai perceber que existe um padrão, que existe conteúdos que essa banca gosta mais de cobrar. Então, faça as provas, corrija as provas, faça de novo, até conseguir o né, um melhor resultado possível. Esse é, esse é um método que para mim foi muito importante. E quando tiver alguma dúvida, quando esse conteúdo for difícil para ti, vai lá nas redes da Psicologia Nova, vai no site, vai no canal e procura, procura esse conteúdo que lá vai estar tá perfeitamente explicado. Valeu, galera do Psicologia Nova! E vamos lá, concurseiros! Não parem!